Estamos chegando no chão da oficina, estamos chegando no sonhos nas formas, da arte negada, que somos bíblos criar. Estamos chegando no chão dos quilombos, estamos chegando no chão dos tambores, dos nossos palmares, nós somos bíblos do car. Vídeo 4. Ativar o seu empreendimento. Se o seu empreendimento já está ativado, por favor, pule esse vídeo. Se o seu empreendimento ainda não está ativado, aqui vai uma pequena explicação. A primeira coisa que você faz é ir para a página do mutirão no cirandas.net, em que você deve estar nesse momento. E ali embaixo você vai ver um lugar chamado Mutirão Virtual do Cirandas. Clica aqui, bota o seu nome, clica em enviar e aí... Você vai ser atendido por algum de nós, da EITA ou do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, e você faz o pedido do seu código de ativação, Quero o meu código de ativação. Para isso, é importante que você diga o nome do seu empreendimento e o município onde ele está. Aí nós vamos verificar, nós vamos ativá-lo e vamos passar para você as instruções de como acessá-lo. É isso, entre em contato com a gente agora, um abraço.